Olá, ah, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou trazer para vocês os meus favoritos do mês de Março Eu estou sem maquilhagem e espero que vocês não achem isso muito estranho mas ultimamente tenho usado cada vez menos maquilhagem Não sabia porque é que ficou assim uh, com mais borbulhas nos últimos tempos mas acho que está a voltar ao normal Neste momento tenho mais feridas que borbulhas porque o tempo aqui em Portugal está super estranho está cada vez mais frio e a minha pele fica seca e depois basta eu fazer assim com a mão que fico cheia de feridas. Isso pode ser uma coisa, estou a usar cada vez menos maquilhagem e a minha pele está a ficar cada vez melhor e isso pode ser um dos favoritos do mês de Março. E eu continuei a usar as coisas que eu vos disse que, que eram os meus favoritos no mês de Fevereiro e acho que foi isso que fez com que a minha pele ficasse cada vez melhor. A segunda coisa que eu vos queria mostrar é um relógio fantástico da marca Daniel Wellington e eu já fiz parceria com esta marca três vezes, esta é a terceira vez e eles prendem sempre com o design dos relógios e este é super bonito, vocês não têm noção Este relógio tem o um visor preto e eu escolhi na cor prateado, acho tão bonito, mesmo mesmo muito bonito Uma coisa que eu adoro nos relógios do Daniel Wellington é o facto de não se ouvir nada Uma coisa que eu detesto nos relógios é ter que ouvir os ponteiros de segundos a fazer tic, -tac, tic -tac. é super irritante e eu não gosto nada. E essa marca tem um ponto a favor nisso porque são os lojas mais silenciosos de sempre. Eu só tenho três lojas e são todas desta marca porque é das melhores marcas e nem vale a pena pensar em comprar outros porque é mesmo muito fixe. É super super bonito, como vocês estão a ver. É super forte, super resistente, é resistente à água e acho que isso é incrível. Se vocês quiserem um relógio deste ou oferecer a alguém e eu como tenho uma parceria com a Daniel Wellington eu tenho um desconto de 15% para vocês só precisam de colocar Love Bom Maria no carrinho de compras. A terceira coisa que eu vos queria mostrar é o meu Pikachu é o meu Pikachu que é super fofo e super gordo ele foi uma prenda um, do Nuno para mim porque no início do mês eu estava assim um bocadinho doente já não saía de casa há algum tempo e ele fez uma surpresa e apareceu com um Pikachu e um pacote de Pringles. E achei o gesto tão fofo. Acho que nunca ninguém me tinha feito nada assim, por isso adorei. Para este terceiro ponto também pode ser o facto de eu estar a jogar mais Pokémon e estar super viciada. Eu comecei a jogar e há duas semanas, mais ou menos, e estava no nível 12 e agora já estou no nível 21. A próxima coisa que eu vos queria mostrar é os meus óculos que eu comprei na Vanilla Vice. Eu não sei se me ficam lá muito bem, mas eu adorei -os. Uh, o nome é Harry Potter Babes e acho que é super fofo. Dá para tirar umas fotos super interessantes e super Tumblr. Ainda não tentei tirar muitas fotos com elas, só fiz um look, mas acho que isto. Acho que vou conseguir tirar fotos mesmo fixe. Talvez tá com aquele boné. Que é também da Vanilla Vice. estaram <risos> acho que 10 euros ou por aí. E são super giros. A próxima coisa que eu vos queria mostrar, uh, comprei este fim de semana e eu estava a pensar comprar isto no eBay, mas fui à Primark e encontrei a 2,5€ e achei ok, mais vale. E é super resistente e duro. É um porta-discos uh, de desmaquilhagem, acho que fica muito bem como decoração na casa de banho e por 2,5€ acho que foi uma boa compra. Por último, eu queria-vos mostrar esta compra gigantesca, não é assim tão grande, mas pronto. Esta compra que eu fiz na loja Miss A, e eu vou-vos fazer um vídeo sobre isso e talvez fazer um sorteio se vocês portarem bem. Um, esta loja vende tudo a um dólar. Eu já queria comprar nesta loja há cerca de três anos, mais ou menos, mas achava sempre que ia comprar coisas que eu não ia usar então acabei por esperar para fazer uma compra e fiz a minha primeira compra e fiquei super contente com o envio que foi super rápido e com os produtos todos que comprei acho que fiz uma boa compra e fiquei super feliz por ter corrido tão bem e na alfândega passou sem problemas prometo mostrar-vos tudo num próximo vídeo mas adorei esta loja e acho que vou fazer muitas mais compras lá e estou assim tão contente porque esta loja é da América e... Não sei, acho que foi super rápido a cá chegar e, e acho incrível uma loja que vende tudo a um dólar. os meus favoritos de Março são estes, mas tudo o que eu disse nos meus favoritos de Fevereiro continua exatamente igual, é incrível. Por isso se vocês quiserem ver quais foram os meus favoritos de Fevereiro e o que é que eu continuo a adorar de morte, é só clicar aqui e este foi o último vídeo que eu fiz. E não se esqueçam de subscrever e carregar na campanha para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E... É isso, Eu espero que vocês tenham gostado e vejamos no próximo vídeo.